Esse vídeo agora desse de, de de série e mostrar agora em todos são claramente. existem vários exemplos de todos são, você pode fazer com vários personagens andando ou, outras coisas, mas eu vou citar aqui um exemplo e você Esse exemplo é praticamente, é praticamente uma linha e ela, e ela vai ficar batendo, batendo, aí de repente ela vai fazer o formato das letras com a linha fazendo a letra contra B para cima, lado baixo lado lado baixo lado e é e aí vai fazendo isso isso, isso isso até formar o nome da série por exemplo eu vou dar um exemplo aqui que vai ser a letra é você pode ver Aí quando eu terminar isso, você desenvolve como se fosse assim: eu vou mudar a de peça e você fica com o E, mas isso ainda não é o final do vídeo. Estamos aí de, com 2 minutos, no caso você pode ver. E aí você vê quais as funções ainda eu vou colocar: eu aumentei a duração do é Agora vamos desenhar o A, porque Porque eu vou. Não me, acho que vai falar. E aí. É uma palavra aleatória, mesmo. E o exemplo também aqui do ar é esse. Como você pode ver. fica assim, eu vou botar também outro é porque isso é normal, então você é um pouco... assim e assim eu vou ter outro é agora se você vai ver, você vai botar um o exemplo é bem fácil você desenha uma linha depois desenha um outro por baixo aí depois desenha um só Então estava muito interessante, aqui. esse foi o final da série, e ainda não quer dizer que eu confio o canal, mais vídeos vindo ainda hoje, ou eu estou vindo o fim de semana. Então essa série foi um total em 8 episódios, e será que pode vir outro? O outro. Adeus!